E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai criar um portfólio no site do CoinMarketCap, tá bom? É, por que criar? O que que é um portfólio? Para que que serve? A gente vai descobrir nesse vídeo, tá bom? Mas não deixa de assistir até o final, tá certo? Não, você não vai entender, isso vai ser importante, vai ser interessante essa caminhada que a gente vai fazer nos próximos dias aí, porque a gente vai aprofundar aí no mundo das criptomoedas, tá bom? Antes da gente ir para o vídeo, não deixa de se inscrever, tá bom? Dá essa força aí para mim, eu estou contando com você, viu? Bora para o vídeo! Gente, assim que você acessar o site da CoinMarketCap, é só vir aqui em cima, portfólio, tá? Ele vai pedir para você criar uma conta, caso você não tenha, ou fazer o login. Como eu já tenho uma conta, eu vou só clicar em fazer o login, depois de criar a conta, fazer o login, acertar o quebra-cabeça, você já vai estar aqui na sua página do portfólio. E o que é um portfólio? O portfólio nada mais é do que uma lista, uma coleção. Então aqui você vai registrar as suas criptomoedas, tá bom? Vai fazer uma lista da sua coleção de criptomoedas. Isto é o seu portfólio. E o site CoinMarketCap vai mostrar para você o rendimento total de todas as suas criptomoedas juntas tá bom e também você vai ter uma lista aqui tá é nomeando cada criptomoeda e o rendimento delas separado vamos dar uma olhadinha ó vou clicar aqui em adicionar nova digamos BNB um BNB você pode escolher o dia tá bom do mês do ano e pode escolher o horário. Se você souber isso, você, o, o site vai calcular para você o horário, nesse horário, nesse dia, o valor que estava custando a moeda. Mas se você quiser colocar um preço diferente, às vezes você conseguiu adquirir essa moeda num lugar diferente com um preço melhor. Então você pode alterar direto o valor da moeda, tá bom? É só adicionar a transação. Ele já vai calcular qual que foi o rendimento, tá bom? Então, você vê aqui que no dia 21 às 15h30, ela estava custando 397, tá? Foi o valor ali que eu paguei e hoje ele está custando 405, então ele já me mostra o rendimento. Se eu comprar mais moeda, eu clico no botãozinho mais e escolho quanto que eu comprei, o dia que eu comprei, o valor que eu paguei. Porém, se eu quiser vender, eu clico aqui no botão do meio. Escolho a quantidade que eu vendi, o valor que estava, o dia, a hora, certo? É só adicionar a transação. Ele já vai fazer o cálculo. Você pode adicionar mais de uma moeda. Digamos que eu venha aqui adicione cardano, comprei 20 cardano, mas 20 cardano foi lá no dia primeiro, estava 96 centavos, aliás, 96 centos de dólar. Você vê, ele mostra aqui a variação em 24 horas. Esse aqui foi o meu rendimento, desde o dia que eu comprei. Eu ganhei 12 cents desde o dia primeiro. Porém, eu tive uma queda aqui. ó. Você vê? 420. Certo? Isto é um exemplo, tá bom, gente? E se você quiser vir em reais, porque o site a princípio vai te trazer em dólar. É só clicar aqui em cima. USD, você vai mudar para BRL. tá? E tem outras ali, como você viu. Então, ele vai te mostrar o rendimento em reais. E se tiver difícil entender inglês, vai ter a opção ali para você escolher o idioma, tá bom? Aí você pode digitar aqui, português Brasil BR. Ele vai te trazer, vai mudar a sua página, colocar tudo em português, tá bom? E se você tiver mais de uma carteira, está administrando, por exemplo, a carteira do tio, da tia, do pai, do irmão... Você pode clicar aqui ó criar de portfólio Dá um nome para sua carteira é só criar seleciona o portfólio da tia e adiciona as moedas da tia tá bom e aí você consegue acompanhar para ela o investimento dela tá certo agora e se você tinha criptomoedas fazendo staking né ou você tem criptomoedas que geram mais criptomoedas sem você precisar pagar. Você vai ter que fazer o seguinte: clica no botãozinho de mais para adicionar, coloca a quantidade que você recebeu desse stake desse pagamento. Aqui no preço você não pode colocar zero, mas você pode colocar vírgula muitos zeros e um. Aí você adiciona a transação. Vai ser como praticamente se você não tivesse pago nada certo E que ele contabiliza ó olha só como um lucro tá certo porque você não pagou nada e você ganhou muitas criptomoedas e o portfólio é basicamente isso você vai vir aqui adicionar as suas criptomoedas tá bom e acompanhar o rendimento delas tá certo às vezes você lá na corretora não tem as opções que você tem por fora tá Moedas muito novas ainda não estão listadas, então você precisa ter um acompanhamento em um outro local Olha só, são mais de 18 mil criptomoedas cadastradas no CoinMarketCap Quando você clicar em adicionar novo, aqui ele está listando as primeiras mais populares Mas você pode localizar a sua ali, digita alguma coisa, tem muita criptomoeda, tá certo? Você sabe qual que você comprou, é só digitar, pois pode procurar pelo nome ou pelo código, tá bom? Aí você insere quanto que você comprou, tá certo? Da mesma forma. Agora, assim como nas ações, é importante a gente diversificar também nas criptomoedas, tá bom? E é igual, quando uma sobe, outra desce, e é bom a gente estar tá preparado, não depositar todas as nossas fichas uma única criptomoeda que vai apenas gerar prejuízo e você vai por exemplo querer ficar fazendo tabela no Excel, no, nas planilhas do Google, mas você tem uma opção direto do CoinMarketCap que dá para você o resultado certinho sobre as variações em tempo real. Você não precisa ficar lá olha, registra, tá bom? O site CoinMarketCap vai fazer isso para você, tá certo? Essa é a dica de hoje, se você gostou, clica no gostei, se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente responde, tá bom? Agora, não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Vai ter novidades, a gente vai se aprofundar em criptomoedas, é interessante você usar isso aqui, tá bom? A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau!